Meu nome é Laura, tenho 32 anos. Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e formada no Magistério também. Eu sou professora da Rede Municipal de Londrina. Em um período eu atuo como professora de, de crianças de 5 anos de idade e no outro período eu sou apoio de uma criança que é deficiente visual né, e precisa de uma atenção mais especial. No meu trabalho, é é sempre muito corrido, né? exige muito tempo, eu passo muito tempo dentro da, da escola. E esse período eu tenho que ter muito bem organizado para mim ter um, um, um outro dia de trabalho mais tranquilo. Então, buscar os cursos presenciais para mim, eles se torna muito, muito complicado pela falta de tempo. E a renovação ela é necessária. Na minha prática, né? desde que eu ingressei como professora no município, Teve mudanças em relação ao, ao norte sobre a avaliação das crianças, sobre a maneira que você enxerga essa criança e o olhar crítico que você tem que ter sobre ela. Passamos a usar o portfólio como avaliação né? e isso gerou em todas nós, professoras, e né? em mim principalmente, como renovar a minha prática de, de atuação, né como estar tá renovando isso de uma maneira mais, mais tranquila. Né? A avaliação, principalmente, era uma das minhas dificuldades em relação à minha prática. Eu precisava deixar isso mais tranquilo, eu precisava aprender sobre isso, eu precisava buscar sobre isso. Aprendendo a avaliar dentro da educação infantil e organizar o meu tempo, eu estaria evitando, então, o acúmulo de trabalho em casa. Então, nessa minha busca por, por essa renovação, eu perguntava aos amigos, né? Perguntei, preciso, mas não tenho tempo, preciso estudar, me renovar e não tenho esse tempo. E foi aí que eu recebi, de colegas de trabalho, a indicação do curso no Enfase, que era um curso online. Diante das indicações, eu resolvi buscar iniciar o curso nessa instituição e enfrentar esses novos desafios. Quando eu iniciei o curso, eu percebi que era muito fácil lidar com os conteúdos, era muito fácil ter acesso aos vídeos. Então, assim... É, ficou fácil me encontrar ali a organização do, do, do site né da instituição da página quando eu tive o problema de esquecer a minha senha que geralmente a gente tem muitas senhas eu liguei eu entrei em contato né é, e rapidamente eles me retornaram então eu tive apoio nas assim Fica fácil, esclarecido como que você vai ter apoio, você vai ter um retorno. Tendo contato com o material do curso, eu percebi que as docentes, elas têm contato com a prática, elas têm vivência da prática. Então, para elas ficou fácil aliar o, o teórico, fazer ponte entre o teórico e a parte prática. Então, tudo que elas falavam, tudo que elas passavam, foi muito fácil colocar na minha prática. Ficou muito tranquilo para mim. Então, eu percebi que ao longo do curso elas deram conta das minhas dúvidas, das minhas angústias e deram conta do conteúdo que eu precisava saber para ter mais segurança e tranquilidade na minha prática. A rotina de uma professora de educação infantil, ela envolve vários elementos. Então, você tem o cuidar da criança, né? você tem que dar conta do, do, do individual da criança e você tem que ter esse olhar avaliativo em cima da criança. Então, você aprender a avaliar, aprender a instrumentalizar isso, vai facilitar o seu trabalho, porque facilitou o meu trabalho, e vai facilitar você perceber as nuances e as necessidades das crianças. E pôr isso no papel de maneira, de maneira prática, para você organizar a sua prática futura. Porque esse é o papel da avaliação, você entender a sua criança e você poder instrumentalizar, avaliá-la naquele momento e instrumentalizar a sua prática para você ter um... É uma prática futura que vai atender a necessidade da criança. E os conteúdos do curso me ajudaram nisso, né? nessa instrumentalização, nessa facilitação, nessa compreensão do que é avaliação. A minha formação mais voltada para a área de educação eu tive no magistério, né? já faz alguns anos. E eu não tive esse acesso de como trabalhar, esse conteúdo de como avaliar a minha criança. Eu tinha acesso sempre às as teorias, as, as leis, né? E, então quando eu cheguei na minha prática, ela ficou, ela ficou confusa né? diante das exigências, diante do, da necessidade da criança, eu pude perceber que no curso do ênfase eu tive contato com o conteúdo que eu consegui aplicar na minha prática, diferente do que eu aprendi no magistério. A minha maior frustração na minha prática era na hora de avaliar, não conseguir colocar as, as nuances do que foi a minha rotina, as nuances né, do que foi as necessidades das minhas crianças. Então, eu tinha toda aquela vivência rica, cheia de experiência, cheia de necessidade das crianças que eu tive que atender, e na hora que eu sentava para fazer a minha avaliação, era tudo engessado. Então, assim, eu tinha vícios de linguagem, era muito frustrante, porque na hora que eu parava para fazer uma autocrítica da minha avaliação, eu via que... A rotina, a riqueza do meu trabalho não estava ali. Então, a partir do curso, foi, me deixou tranquila em relação a isso. O curso me deixou mais à vontade, ele renovou meu vocabulário. Então, eu saí dos meus vícios de linguagem e tenho conseguido é, melhorar a minha prática. É significativo. E quando eu falo, não, não está de acordo com aquilo que eu aprendi, eu consigo voltar na, na plataforma, voltar no meu curso, rever aquilo que mais me instigou aquilo que mais me surpreendeu, que mais eu sabia que aquele conteúdo conseguiria me ajudar. Então eu tinha esse retorno de ir, voltar a assistir a aula e voltar a rever a minha prática, né, para ter realmente essa melhora na minha prática. No dia a dia do trabalho com os meus alunos, eu consegui deixar as crianças mais à vontade, deixar que elas se expressassem, que elas, né, tivessem a, a, a experiência de pôr o que elas estavam sentindo para fora. Enquanto eu era observadora, avaliadora e consegui direcionar, sanando as dúvidas e, e, e estimulando, incentivando essa criança a, a ser ela mesma. Sem críticas, sem, sem um direcionamento muito muito intensivo em cima dessa criança e deixando elas livres, enquanto eu também tinha liberdade de observar e ter a minha prática mais mais organizada. O resultado foi nítido quando as famílias tiveram contato com o portfólio porque cada portfólio ficou individualizado. Então, quando os pais folhavam junto com as crianças e até diante da animação delas, eles viam o seu filho registrado ali, né? sem retoque, sem, sem necessidade de... E nos textos também tinham ali, o pai lia, a avaliação daquela atividade e percebia as nuances e às vezes até ria, é. A minha filha tem mania mesmo de fazer assim ou de ser assim ou de falar assim. E isso foi muito gratificante para mim, porque é o um reconhecimento do meu trabalho, da minha prática. O resultado de todas essas mudanças ficou claro no meu trabalho, né ficou claro na, na avaliação da supervisão do meu trabalho. Então eu passei a, a receber até elogios, né? falando que o meu planejamento ficou mais claro, que a minha avaliação ficou mais, mais clara, mais completa. Né? Então, um, modificou assim, é, o, o olhar né? que, que, que a minha supervisão tinha sobre mim e fez todo mundo notar a diferença do que era o meu trabalho antes e do que é o meu trabalho agora, que ele está mais livre, mais à vontade, mais bem avaliado. E Na minha vida pessoal, eu consegui essa organização no meu tempo dentro do ambiente de trabalho me deixou mais livre para curtir mais o meu final de semana, não ter tanta aquela preocupação de nossa, tenho que parar aqui para fazer o meu trabalho que eu poderia ter aproveitado melhor o tempo na escola. Eu não imaginava que o contato com o curso teria todo esse impacto na minha vida pessoal. Além de todos os benefícios da minha vida profissional, de ter mais essa liberdade, mais esse benefício na vida pessoal também. E por tudo isso, eu indico a instituição e o curso, por todos esses benefícios, não tenham dúvida de que eu vou indicar para os meus colegas, eu vou falar dessa, dessa mudança, dessa, dessa prática né, que eu conquistei o um contato com a instituição e com o curso.